Atira, atira na base desse bagulho que gira aqui. Atira com a metralhadora na base desse negócio At, aqui que atira gira. Atira nesse, nesse bagulho giratório aqui. Atira uhum. nele. Aí, boa. Deu, deu, deu, deu, deu. Aí, já deu. Pera aí, pera aí. Ainda não, ainda não, ainda não. Eu não sei o que vai acontecer, velho. Mas vamos lá. Vai, bate com, com o carro. Tá bom, bate, bate. Nossa, velho, já tá bom, Pera já. Aí, você, que... vai, você vai bater e passar embaixo <risos> e vai seguir reto pra avenida. Siga em frente, mano. Gabi, lá. Obrigado. Ai, ai, ai, ai, ai, nossa, mano, o que é isso, Jovano? Uhum. Tchau. <risos> Tchau, povo, até Mais! <risos> Caralho, cara. <risos> Meu irmão. <risos> é <tão ruim. risos> Caralho, eu vou morrer! Não! Caralho! Ele viu a paulada do bagulho ali, mano. Olha a porra do bagulho Aqui, olha aqui, consegui. Olha aí, você tem! Filha da puta! Quer ver, tia? Foda-se, deixa eu subir lá embaixo. Subi lá embaixo é foda, né? Subi pro lado também. Ah, filha da puta, jogou na árvore. <risos> Macaco voltou para a árvore aqui <risos> Aqui tem dois agora Nossa, o prego tá bugando, hein, prego Nossa senhora, velho, olha o que é um transporte saiadinho Ah, velho, voei, voei Caraca, o que você fez, mano? Eu, eu pulei que Eu, aqui, eu pulei viu? na hélice <risos> Eu também fiz isso, mano Eu já sei, eu já sei que eu vou fazer, calma aí Six and a half hours later Cadê plano a turbina? Olha né? aqui o plano, B aqui, ó. Eu fudei com os esquemas aqui. Ai, meu Deus. Caralho. Ai, meu Deus. Calma. Calma, calma, calma. Ô, oh, caralho, tô caindo. Volta. Porra, não me mexeu bosta em uma chaga caralho. O cara vai atrás do caminhão me atropela, por favor. Caralho. Mano, a gente vai ter que destombar isso aqui e tombar de novo, rapaz. Day 2 Come aí, calma. aí. Ai, filho da puta! Você quer um pulado que é outro? mano. Que Vai, agora sério, vamos fazer isso aí. Pera aí, Hopper. Vai subindo, vai subindo. Ah, é verdade, fazer aquele banho e o X. <risos> é, faz. Duvido. Duvido você fazer. Eu não, mano. Eu não por que por, por favor, vai. Vai ser muito da hora. Não, eu tô embaixo, não, não, eu tô vendo seu popozão. Vai, vai por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. por favor. gente que a, a gente faz, por faz eu e você. Você acabou com a graça, mano. Vai se fuder. Você da puta, cai de novo. Vai, mano. Eu tô vivo. Eu tô num lugar que eu nunca parei na minha vida. Olha aqui, ó, Chagas. Aqui eu tô aqui em cima, no meio do negócio. É. Mano, olha Cadê? onde o moleque tá, velho. Agora ah. eu te explico, agora eu te pergunto como. Véio? Filho da puta, Ai, você é. tinha que sniper, eu né? Não, não, não, pode, não pode deixar tudo de boa, amigável, não, né? Tem que, dar, tem que estourar não, o não por... né, mano? Você me derrubou duas vezes lá do da puta que pariu, né? Uma foi pra trás, outra foi pra frente ainda, mano. Tá bom, eu, agora sem guerra, nenhum. vai, sem guerra. Beleza? Vamos lá, sem guerra, tá? Usar. Sem guerra. Vai, fica, em, fica embaixo embaixo, fica embaixo logo. Fica aí, fica embaixo. Eu tô aqui embaixo. Desce! Descer! O desce. <risos> Thiago, Thiago é muito retardado, véio. Pra que isso, velho? Ele sobe lá em cima e desce. Eu um falei. <risos> é, Ai, <calai>. caralho! <risos> Ô, Machagas, Chagas. É o... você, você consegue me ver aqui em cima, Chagas? Ah não, não, filha da puta, cai de é. novo. Eu tô te vendo caindo não uma merda. Ei, bem-vindo. Eu vou parar logo, vai, vamos nessa. Eu tô, eu tô tentando. Tô salvando porque que me dar. Tô salvando o porquê que me dá. Ah não, vai. Sai da parte, eu passei. <risos> não! Ah não, velho, de novo? É, tipo, a gente versus o. versus o. É porque... É então porque eu pulo no bagulho e meu personagem dá aquela corridinha, nessa corridinha eu caio Aqui, ó, Chagas. Ah não! <risos> Achar que eu ia conseguir. Caralho, esse boneco caiu de 4 ali. <risos> é. Agora eu tô a fim de relaxar. Tá não, não. Puta que pariu. Meu Deus. A gente. A gente não presta. Nossa senhora. Velho, mano. não consigo, velho. Aí, velho. Eu consegui. Eu consegui. Tá, agora para aí, fica parado vai, aqui. Agora vai consigo aí, agora. parado. Me dá mais de chance. Certeza que, que eu posso eu ficar parado? Isso, não posso andar filho. aqui, dar uma volta aqui assim, ó. E voltar? É, aí, aí consegui sim. voltar, sim. Ó, moleque. Nossa! É cagado. cagado? Vou de novo então. Tá é, foi cheio, cagada tá mesmo! <risos> Puta que pariu, mano. Olha o Yani. O Yani do Kaiani. Eu sou aí, Pera aí, peraí, peraí, peraí, vamos ficar parado. Calma aí, eu não vou te. Eu não vou te. Eu não vou zoar o oh, oh, Hopper. Vem aqui. Ai Thiago, pra que isso? Não, não sei, não zoou não. Não zoou não, oh. não zoou não. O... Não, não, não. Quer ver, não. Aí, pera aí, pera aí, pera aí, olha olha o Chagas, olha o Chagas. Sai. tô ligando, cara. Ah, não, viado. Não entendi. Quem que falou que o Chagas pra me empurrar? Ai, que horror, viado. Eita, Ai, caralho, vai não, cair. Não, não, não. Subi, vai, subi. Ah, não, eu caí. Eita. Caralho, caiu. Ai, caralho. Nossa, nem, nem tá lagando é isso aí. Me ajuda a subir aqui. Que... Ai, ah, não, caralho. Nossa, tá lagando demais. Tá lagando demais. <risos> caralho, não. mano, eu não consigo subir isso aqui. Não, vou não consigo subir isso aqui nunca. Olha o disco! Mano, o bagulho <risos> vai sair voando! Na moral! Ele cópia, né? Mano, ele tá <risos> na árvore! Eita. Cadê, cadê, cadê ele? Cadê ele? Olha isso! Ele vai subir, aqui vai, ele vai embora! Eu tô, passeando aqui, tá eu tô passeando aqui de boa de repente. Caralho, valeu. Eita valeu. caralho, isso aqui pode jogar, gente, pode crer! Não, Opa. podia né? Agora caiu, tombou e fudeu tudo. Agora eu vou ver se fudeu de dia, aí, Caralho, velho! Tchau, Chacos! Ai, ah, filho da puta! Caralho! Caralho! <risos> Ai, caralho, tô vendo! Eita, filho Eu adoro! O cara tá da... vendo com o meu carro, hein? Não, fala, calma! <risos> Olha! Nossa! Nossa, calma, é carro... nossa, velho, eu, eu vou morrer Mano, mano seu carro é. voa em mim, velho, é mancada Caralho, velho ah. Pera aí, Eu só que quero subir meu. eu só quero subir nele oh, Eu pulei, mano, <risos> o cabelo veio, eu, eu, eu pulei <risos> o Pega ele com uma paulada bora pegar aquele caminhão, gente, né? Nossa, olha aqui Vocês <risos> viram? Eita, meu carro meu no cu. Nossa! Nossa! Opa, oh, Hopper, cuzão. Caralho, gente, é imortal, velho. Não morre, ó. Caralho! Oi, oi, oi, oi, oi. vim na minha garota. Ai, desculpa. Ai. Eu, eu executei <risos> o cara Caralho. com o carro. Vim na minha, minha Vina. Vina. Ai, desculpa. Ai. Desculpa. Nossa, velho. Ai, velho. E se eu bater no Thiago e ele pegar e voar na hélice assim, tá ligado? Tipo assim, ah, filha da puta. Quase, calma aí. Ah, calma Eu peguei alguém. Eu peguei alguém. Não vi quem eu peguei. Tô com medo, mano, mas tá bom, velho. Nossa eu fui embaixo do mapa, eu juro. Eu fui embaixo do mapa e voltei. Eu fui embaixo do mapa e voltei. mano, você Cheguei Thiago, cheguei. Não Nossa calma. Devagar. Calma, aqui atrás filha da puta. Eu vou morrer. Tô em pé, tô em pé, embaixo do caminhão. Em pé. Ai, caralho. Consegui sair debaixo do caminhão, velho. É embaixo do caminhão. Calma, calma, calma. calma, calma. Nossa! Chega aqui, chega aqui. Ah, Pera aí, peraí, eu vou subindo, só que não dirige não, não. Pera aí, só espera um pouco, espera aí, não vai. Agora é. pode dirigir. Nossa, <risos> deu um morro no caute aí, moleque. Calma aí, calma. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, ele quer cair peraí, peraí, na frente. Nossa! Nossa assim, não, Caralho. Aí, consegui. É, não. Sai aqui, boy. <risos> não. Para, short e a lá. Para. Não matei você com metralhadora. Vai se ver, short também. Olha lá, olha ah, lá, lá, lá, lá, Não, para, filha da puta. Vai é voar também sozinho, viu? Era... pegando Era... fogo também, viado. É Escrota. Ai, viado. Calma aí, vai ali pro outro lado ali que é mais alto. Isso, doleu. Tava <risos> <Ela risos> subindo, na me de... <risos> <risos> <risos> Vem pra cá, vem pra cá, vem, vem. vem, pra, casa. vem pra cá, vem pra cá. Vem pra casa, cá, vem pra cá, vai, vai, vai, vai. Ah, moleque, consegui, vai. Vambora. Isso, Vem, Thiago. Vem, Thiago. Calma aí, calma aí, calma aí. Fica assim, fica assim. Aí, eu, eu não sei o que aconteceu aqui. Não. Você caiu. Oi, <risos> oh, oh, yeah, mano. Eu tava <risos> sul, eu tava escalando aí. Eu tava... Não, não, não, não, não, não, não. <risos> Bom, yeah, vai, continua, mata. Mata esse carinha, filho. Quanto tá é a sua vida? Sou... Dependendo aí, eu mato, velho. Aí, você tá pequeno, então eu mato. Como que eu te matei, velho? Né? Como? Não tem sentido! Vocês exigiram bem Vocês O caminhão tá parado. O cara pega, pula em frente e o caminhão e morre. Atropelado. Ô, senhor mano. deixa eu subir na cabine aí, mano. Eu quero subir na cabine. Né? Chama-se. Puta, mas que tipo de, de novo, mano. A mesma coisa. Pô, dois pulos, duas mortes, mano. Pegou fogo no caminhão. O que que tá Não! O que? É isso, ah, não, tá pegando que... fogo, okay, velho. Vou embora, vai embora. Eu vou embora. Tô oh, vivo. Mano. Eu tô vivo. Tchau, caminhão. com três rodas. O caminhão tá andando sozinho, velho. Eu tô em cima dele, eu tô embaixo. <risos> Dá pra subir por aqui, mano? Calma né? aí, cheguei, cheguei. Olha isso, olha isso. Eu consegui dar uma. Cheguei, vem aqui nessa montanha, vem aqui nessa montanha aqui, ó. Ah. <risos> <risos> tá rolando? <risos> Caralho, caraca, vem deslizando o morro inteiro, velho. <risos> Eu fiquei deslizando assim, mano. Acabou no Cheguei, Fred.